Então, a gente faz com tudo isso trabalhando com a usina junto com o seringueiro, fazendo essa demanda de chegada do látex até a sua centrifugação para fazer o composto de látex, para que a gente tenha sempre um preservativo de boa qualidade. Além de fazer preservativo, a gente leva a qualidade de vida,